Estou aqui com a professora Juscelita, na Escola Municipal Dom Ferreira. Ela vai falar hoje sobre a identidade musical também, né? Que está dentro da identidade cultural. Aqui, falar sobre o quê? Bom, o nosso trabalho é... Aqui foi trabalho com as turmas de nono, nono ano e sétimo ano. É, música, identidade e cultura. A partir daí, trabalhamos as músicas de resistência... As músicas que contam história de resistência, como a música Eu Sou, do é, Washington Duarte, é o WD. Trabalhamos Racismo é Burrice, com Detonautas e Gabriel Pensador. Trabalhamos aqui é, a música da Preta Gil, Varse Benzer. Trabalhamos com a Cota Não é Esmola, é, da Bia Ferreira, Sandra de Sá, Sarará Crioulo, Zumbi, de Djavan, que também, Gilberto Gil também canta essa música, tem composição dessa música, Caetano Veloso, Maria Gadu, Odara, que conta a história da Dandara, é, Jorge Benjó, Identidade, Retrato Falado com a Dandara Manuela, esse trabalho aqui, ele surgiu a partir de uma pesquisa que eu pedi para o aluno pesquisar sobre a dandara. E uma aluna achou essa dandara manuela e eu achei prudente é, trabalharmos. Trabalhamos a inclusão e os fatores da diversidade. E, do outro lado, diversidade na música, partindo do mesmo ponto com as músicas de resistência, mostrando a luta da, dos negros, e a, chegando nas canções do Amapá, onde conta toda a história do povo amapaense, seus contos turísticos e os nossos trabalhos, exposto aqui, a nossa conversa do WhatsApp e a nossa culminância do projeto com as fotos dos alunos que apresentaram, que fizeram o trabalho aqui da sala de aula com a amostra. Ok? E aqui temos um jeito antigo mostrando um jeito antigo de ouvir música no caso tínhamos o CD disponível não temos mais é o vinil e nem o cassete e mas temos aqui uma mostra sobre o CD e DVD é, que são que se, se tornaram obsoletos agora com a música é, Spotify, online né isso YouTube. ok disponível aí na na, na plataforma virtual ok, okay. Obrigada aqui à professora Juscelita. Parabéns pelo trabalho aí com os alunos. O ...projeto de atividade cultural que traz as nossas raízes, que traz todo esse trabalho voltado para a consciência negra. Geralmente o projeto acontece em novembro, esse ano excepcionalmente agora no mês de dezembro. Tá bom, obrigada e vamos lá mais uma apresentação. Bom dia, nós vamos fazer a apresentação de brincadeiras africanas, tá? E nós vamos iniciar com a amarelinha africana. A amarelinha africana, ela vem sofrendo operações, como em todas as regiões, tá? A gente tem a nossa amarelinha, que tem o céu e a terra, e esse daqui não. Não. Ele segue uma cadência, ele segue um ritmo tá? E os nossos alunos vão demonstrar para vocês como é que funciona o jogo da Marelinha Ele é muito bom para trabalhar coordenação motora, para trabalhar agilidade, para trabalhar equilíbrio tá? Então eu espero que vocês apreciem Vê? Logo depois da Marelinha Africana, nós vamos ter a apresentação da cantiga Escravo de Jó tá? Sétimo B já vai se organizando também Vamos iniciar no tiene Esse é o projeto de identidade cultural apresentado aqui na Escola Municipal Adão Ferreira. Estão é, apresentando agora a, a né, que é de origem africana. tá aí ó, uma brincadeira muito bacana muito legal Bem, parabéns à professora Elza, com as suas alunas, seus alunos. Os professores vão agora participar da brincadeira amarelinha africana. Professora Elza... É, os professores se perderam, se perderam na minha amarelinha africana. É, bom dia, eu estou aqui com a diretora Neuzilene. ela que é a diretora da Escola Municipal Adão Ferreira, ela vai nos falar sobre o projeto Identidade Cultural. O que é o projeto e como ele foi desenvolvido aqui na escola no decorrer desse ano? Oi, bom dia, Adson. O projeto Identidade Cultural, ele já vem sendo desenvolvido desde 2010 na Escola Adão Ferreira. O objetivo dele é diminuir, eu não diria nem diminuir, eliminar o preconceito, né? Não só de, de, dos negros, embora a gente diz identidade cultural voltada à temática dos negros, mas a gente quer mostrar para os nossos alunos que todo mundo é igual. Né? Muda um pouco de país, a gente fala em raça, né? mas para mim e para a nossa escola, nós tratamos todo mundo como ser humano e nós queremos passar isso para os nossos alunos. Então, a identidade cultural é... Como eu falei, vem sendo desenvolvido desde 2010. Todos os anos traz uma sub, um subtema, né? Porque a, a temática principal é esse. E esse ano nós voltamos a, é, com o projeto que ano passado não deu para ser feito em decorrência da pandemia. E esse ano, embora, como eu falei para os nossos alunos, ainda não tenha terminado, mas nós já conseguimos trazer um pouco eles para a escola. Eles trabalharam as temáticas voltar esse ano para cultura mapaense. Né? Tem a africana, que, como a gente diz, é nossas raízes, mas ele voltar um pouquinho para cultura mapaense para conhecer melhor a nossa cultura, a cultura do nosso estado. Né? Ele também faz parte de uma reposição de carga horária que nós, devido à pandemia do ano passado, nós não termos concluído. E esse ano nós atrasamos, né? e foi preciso fazer, e nós trouxemos em forma de projeto. Foi um momento grandioso para a nossa escola, nós podemos, nesse período, rever nossos alunos, foi organizado horários e dias para eles não estarem é, em, em muita aglomeração. né Infelizmente, vocês que estiveram presente aqui, observaram que não deu para trazer todos os alunos, justamente por conta de não aglomerar tanto. Então, eles foram trabalhados... É, agora há pouco apresentado com músicas, danças, a professora de educação física fez um belíssimo, belíssimo trabalho com a Amarelinha, né? E eles se distraem, a gente gosta, é o um momento que os nossos alunos se sentem é, valorizado pelo trabalho que faz, pelas atividades que eles realizam. Trabalhou o projeto na escola, eles estão é, prontos a nos atender. É isso aí, foi a, a, a explicação aqui da professora Neuze Lenny, a diretora da Escola Dom Ferreira, falando sobre o projeto identidade cultural. Está de parabéns, viu? As salas aí estão realmente, é, foram muito intuitivas, muito objetivas e fizeram um trabalho excepcional. Parabéns. Quer dar um aviso? Pode ah. dar um aviso. Essa aqui foi a primeira etapa, tá? E a disso é a foi a apresentação do sexto ou nono ano. Dia 8, nós encerraremos a nossa culminância com a apresentação do primeiro ao quinto ano. Então, ainda temos muito mais para apresentar no dia 8 de janeiro. tá? Bom dia.